Eu molhei toda a minha mesa Será que molhar a mesa estraga? É feita de madeira, né? Acho que não, porque se estão as árvores Iam estragar Ou elas estragam